Olá, sou Mara Denise Mazardo e convido você para participar no dia 9 de maio, a partir das 19 horas, do seminário online, cujo tema é a formação de professores sobre os recursos educacionais abertos, também conhecidos pela sigla REA. Vamos discutir acerca do potencial dos REAs para organizar e produzir material didático aberto, as limitações das obras com direitos autorais, sobre a proposta de formação realizada em uma perspectiva de autoria e compartilhamento de REIA, e sobre alguns resultados obtidos em duas edições implementadas em 2016. A denominação do curso é REIA Educação para o Futuro. E, no período de 2018 a 2020, implementaremos novas edições direcionadas para os professores da Educação Básica do Rio Grande do Sul. E você? Como organiza e produz seus materiais didáticos? Utiliza recursos educacionais disponíveis na internet? Observa os direitos autorais? Conhece os recursos educacionais abertos? Adota licenças abertas e compartilha seus materiais didáticos? Participe deste debate.